Para capturar a tela do seu computador é muito fácil. Neste vídeo eu mostro como capturar sem usar nenhum programa, usar apenas ferramentas que vem no computador. Neste caso vou mostrar vós a primeira dica qual é Repare no seu teclado, na parte de cima, você tem um teclado, está escrito Print Screw Cis, RK Se você clicar nele, uma vez, cliquei, ele já capturou a imagem. Como é que eu posso conseguir ver a imagem? Não se preocupe. Vem aqui, pesquisa por Paint, Paint, abre ele, vem clicar em Paste, e aqui está a minha imagem. Só para vocês verem que eu cliquei só uma vez. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica qual é eu vou fechar aperte o windows e botão de print scroll pronto já fiz já capturei a minha imagem o que eu faço Clico no Windows Explorer, File Explorer, vou aumentar aqui. This PC, Pictures e a minha imagem está aqui. Essa foi a segunda dica a terceira dica nós usamos uma ferramenta que vem embutido no sistema operacional do windows qual é vem na parte aí para pesquisar e escreve snip, snip e ele já veio snip tool clique nele e ele vai abrir a pequena janela bem aqui não precisamos de fazer muita coisa só vir aqui basta eu clicar no 1, ele vai me permitir eu copiar vou começar aqui vou começar a capturar a tela a partir daqui e até aqui. basta largar abriu-se uma janela para eu salvar minha imagem pode salvar ou pode apagar de novo vou escrever vou clicar aqui e pesquisar o snip snip bom já que não preciso toda vez pesquisar ele então eu vou deixar ele aqui desta vez vou clicar na seta e vir usar as ferramentas. Se eu clico no, no retângulo, eu posso fazer captura da tela usando a ferramenta do retângulo. Então, toda a tela eu venho aqui. Basta clicar ali e clicar ele já capturou. Bom pessoal, ficou a dica. Oh!